eu sou Luciana Santos bem-vindos a mais um vídeo da série dos cursos para o melhoramento da vida aqui no Instagram, no Facebook, no Youtube da Genetic Scientology. Bom, hoje o tema é esse curso né como melhorar a relação com os outros tem muitas ferramentas super necessárias relacionadas a relacionamento aqui e a de hoje você vai saber quais são as duas regras para ser feliz. Bom, se você não conhecer essa regra, você vai arrumar problema com o meio mundo, vai ficar angustiado, vai querer que as pessoas sejam o que você gostaria que as pessoas fossem e não vai ter resultado. Você já teve experiência de querer que a pessoa fosse do jeitinho que você quer? Ou você já fez alguma coisa sem a mínima intenção de causar o um mal e a pessoa se sentiu completamente agredida? Então, tem duas regrinhas aí para você ser feliz que você pode aplicar na vida ou em qualquer relacionamento. O que fala aqui na página, a partir da página 141 desse curso? Isso é um curso, tá bom? Esse treinamento é feito presencial. É muito importante que você é, tenha uma disciplina de horário por semana. Então, se intere aí dos cursos de melhoramento é, para o melhoramento da vida. Para que você possa desfrutar de uma vida mais satisfatória. E se você tem soluções para o seu dia a dia, é muito mais fácil conduzir a vida. E esse curso é justamente para isso. Agora, voltando nesse assunto das duas regras para ser feliz, é super simples e analisa. Primeira, ser capaz de experimentar qualquer coisa. Como seria isso? Tem muita gente falando, mas como assim? O que, que acontece se você não for capaz de experimentar as coisas? Você pode cair numa depressão. Você pode ficar levando um problema, se corroer pro resto da sua vida e quem é que passa mal? Não é você? Por pior que as pessoas façam pra você ou tenha feito pra você, se você fica remoendo isso, quem carrega isso? Não é você? Então a primeira regra para ser feliz é ser capaz de experimentar, de ter a experiência dele, ser capaz de experimentar qualquer coisa. E na vida nós estamos sujeitos a várias coisas. Se você não for capaz de experimentar, você vai criar uma resistência, vai parar no tempo e não vai chegar nenhuma solução para a sua vida. Pior ainda em algum tipo de relacionamento. Segunda regra para ser feliz. Só faça os outros experimentar aquilo que eles são capazes de experimentar facilmente. Então imagina, se você sabe que a pessoa não é capaz de ouvir um determinado assunto porque ela passa mal ou porque ela não quer, seria você violar a segunda regra para ser feliz, que é fazer com que as pessoas é, experimentem somente aquilo que é capaz para ela, ela, que ela sente capaz de experimentar com facilidade, então se ela pode experimentar com facilidade, beleza, então você vai fazer para ela somente aquilo que ela aguenta, falando no popular. então essas foram as dicas que tem nesse curso aqui, né? como melhorar as relações com os outros. E hoje foi as duas regras para ser feliz. Então, até o próximo vídeo. A gente posta toda sexta-feira aí nas, nas mídias. O nosso site é o www.genetica.com.br Tem alguma dúvida ou pergunta que é falar com a gente? Pode ligar ou enviar o WhatsApp pro 11-20-94-42-14. Até o próximo vídeo stronger than the human spirit.